A todo momento, milhares de células do nosso corpo morrem, já que elas têm um número limitado de divisões que conseguem fazer. Mas e daí? Como fazemos para repor essas células para que o nosso organismo continue sobrevivendo? Ainda bem que nós temos células-tronco. Elas são responsáveis pela regeneração de tecidos como a pele, intestino, sangue e tantos outros, e sem elas, muitos dos nossos órgãos não durariam nem alguns meses. As células-tronco são células capazes de se dividir ou auto-renovar por longos períodos, diferentemente das células dos músculos, sangue e nervos. Essa capacidade de proliferação garante que tenhamos células para repor aquelas mortas. Outra característica é que elas são células não especializadas. Não podem bombear sangue, como as células do músculo cardíaco, mas elas podem dar origem a células especializadas. Através do processo de diferenciação, elas dão origem aos mais de 220 tipos de células especializadas do organismo. E onde a gente encontra essas células? Elas podem ser isoladas do sangue, cérebro, tecido muscular e outros tecidos do organismo adulto, mas também podem vir da massa celular interna de embriões no estágio de blastocisto. E daí temos diferentes classificações, uma vez que dependendo da sua origem, elas terão determinada capacidade de diferenciação. As células-tronco-embrionárias são ditas pluripotentes, pois podem dar origem a qualquer célula do organismo adulto, no entanto elas não podem contribuir para a formação de tecidos extraembrionários, como a placenta. Aquelas células que têm potencial para se tornar tanto células que vão gerar o organismo adulto, propriamente dito, e também tecidos extraembrionários são ditas totipotentes. O óvulo fertilizado e as primeiras 4 ou 8 células após a divisão desse zigoto são as únicas células totipotentes. Também encontramos células-tronco no organismo adulto, isso inclui os bebês e as células-tronco presentes no cordão umbilical. Essas células são chamadas de células-tronco adultas ou somáticas e são classificadas como multipotentes, pois só podem se diferenciar em um número limitado de tipos celulares. E daí temos diversos tipos, como as células-tronco hematopoéticas, que dão origem aos diversos tipos de células do sangue, e também as células-tronco neurais, que dão origem a neurônios e outras células relacionadas. Devido a essa habilidade de regeneração, as pesquisas em célula tronco oferecem um grande potencial para tratar doenças como diabetes e doenças cardíacas. Mas uma aplicação que você deve conhecer é o transplante de medula óssea, que é um procedimento já bem antigo e que usa células-tronco hematopoéticas de um doador para regenerar as células do sangue de outro indivíduo. Olá, eu sou a Bárbara do canal Estante Biotech. Estou em parceria com o professor Kennedy Ramos para ajudar vocês no ensino médio e na faculdade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir e também siga os nossos canais para mais dicas e curiosidades. E assista aos próximos vídeos. Até mais!